Maio 1942. O Japão, depois de conquistar Hong Kong, Singapura e Filipinas, consegue chegar à Tailândia e à Birmania em poucas semanas. O seu próximo objetivo, a Índia. O plano consiste em lançar uma poderosa ofensiva na fronteira com Birmânia, avançando depois até Calcutá. Chegando ali com as tropas desembarcadas na costa sul da Índia, aprisionando os aliados em. Pinça mortal. O alto comando aliado, instalado na planície Info, sabe que a chave para conservar a Índia consiste em deter a ofensiva japonesa na fronteira. Esta é uma tarefa heróica, já que as tropas aliadas em inferioridade numérica estão ainda exaustas depois de meses de derrotas e retiradas no continente asiático. Isolados e sem esperança de receber reforços em semanas, a única esperança está no único batalhão intacto do exército britânico. Um grupo de combatentes de origem hindu, temíveis guerreiros, conhecidos por sua ferocidade, e valentia em combate. O primeiro batalhão de Gurkhas. Saudação, internauta, Seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Bliterando Jogos. Hoje vamos continuar com Comandos 2. Homens de Coragem! Essa já é a quarta missão. Se você perdeu os vídeos anteriores, é só conferir. A playlist correspondente vai estar tá aqui no card. E agora um personagem que ainda não tinha aparecido. O Sniper. E olha o condutor aí. Well, há quite a few changes around here. Indeed. But our objective hasn't changed since we left and our escape route out of here is still moored and in position. This spiritual leader guy has to be a very important man for HQ to send us into the jungle to rescue him. He is. Remember, we have to neutralize the enemy commander too, when he eventually shows up. Have you located any local allied support? Uh, no trace. Those goikers are like ghosts. Although we haven't checked the sewers yet. That would be nice. Are we going to wet ear for the tyrant? Or shall we get going? We should get going. This heat's going to drive me insane. Okay then. Remember, not one scratch on our holy man. Once he's safe and we have armed support, we can take care of the tyrant and free this town. It's about time. Vamos lá, oh. e ação, e agora oh. chegou a vez do Sniper mostrar do que ele é capaz, se liga ele, primeiro já foi, headshot Muito yeah. bem, vamos dividir em dois grupos, boina verde e franca Gerador pela esquerda, o condutor e o okay. ladrão pela direita Moin Good Moin Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos Go Pronto oh, Yeah Good temos de se livrar dos cadáveres. Você pode jogar no rio. Uh, ok. Aha. Aha. É só Cigarro mata bata. Aha. Aha. Good. Beleza, chegamos. I am very happy to see you. To the youngest of you, I give a gift. He will be a loyal friend, and help you greatly when difficult situations arise. The tyrant that has taken over this area will return if a Gurkha speaks to him using the radio. But he will not come alone. You must be prepared. Thank you again for your help. You will be blessed. Me? All right. Haha. -ha. Hmm. tell me Muito bem. Agora vamos com outro grupo aqui. All right. Vamos subindo. Lembrando que o ladrão pode escalar paredes. I was. Muito de this. escada para Okidoki. subir. My turn. We're listening, sir. Okitoki. All of us? Jeez. Muito bem, agora liberou o mascote que o ladrão poder usar, para distrair os inimigos. Move it, guys. fazer companhia ao Whisky. Você deve estar se perguntando por que, que o condutor está indo junto. All right. Por uma razão muito simples. O ladrão não é capaz de yes. amarrar os soldados. É necessário um outro comando para isso. E por que, que a gente está vindo por aqui? É simples, para pegar o okay. bônus. Para pegarmos os bônus que tem por aqui. Ok. Going, Going, there. vai, vai, vai, vai, vai, right. vai, <supra> Yes. All righty. Uh -huh. a esse. vai, okay. Going. Okey dokey. Yes. Okay. All right. It's all mine. Here we go. Tá right. bem. Ok. Vai, vai, vai, vai, vai. All right. Vamos revistar o máximo de inimigos que pudermos, já que precisamos de bastante munição de rifle. It's all mine. Fiu! Yes? Opa! All right. Fiu! Outro bônus? Tell me! Okie dokie! Yes? E agora subindo. Yes. Ok. All right. Aham. Uh -huh. It's all mine. Pronto. My turn. E mais um bônus. De volta ao grupo A. I'm ready. Beleza, agora vamos com outro grupo. Boi da verde e sniper. Aham. Aham. Aham. Yes. Yeah. Vou passar escore aí. Yes. But Idiota! que vai. We are ready. You've got the right man. Vamos Let's go. Yes. okay okay all right yes okay come on team. Pronto, reunindo o grupo. It's about time. Ah. Oh. Good me? E o Godão correu. E é. Ótá aqui. Okay. Good. Óv literal! Done. There never used to be weapons in this holy town, but that was long time ago. These are however difficult times. Here are your weapons. This is mine. Very good. Me? Opa, bala de sniper. Okay. Vamos precisar. Hmm. Tell me. Team. Yeah. Me? Tell Me? me? Muito bem. E agora yes. dividido de novo. E agora ladrão e sniper. Sim. Yes. um lado. Ready, sir. Foi na verde, condutor pro outro. Cuidado com o croque aí. No problema, sir. We are willing to serve you, but we have no weapons. I'm ready. Pronto, aí estão os Gurkhas. We are ready. Yeah. Okie dokie. It's all mine. Tá Não precisa nem dar munição para eles, porque a munição deles são infinitas O que mais tem nessa fase é munição, então nem precisa se preocupar muito. Yeah. Vamos Subindo. Moin. Good. Yes. Okay, huh? Doki. Okay, let's go. Now it's our turn. E aí, tá curtindo o vídeo? Quer mais vídeos como esse? Então, não esqueça do like. Let's go. Yes. Vamos lá, boa na verde, sniper. Good choice, Colonel. Me? Hã? Ah, uh -huh. moleque. Yes. Isso é que é trabalhar em equipe, hein? Yeah. Good. Yes? E agora eu vou precisar do ladrão e do boi na verde. Vem junto boi na verde, que ele também pode ser útil. I'm ready, sir. Yes. Okay. Okay. Huh? Doba. Aha. Tell me. No. Ah, tem que ficar esperto, porque às vezes tem mais de um bônus no mesmo ambiente. Oh. Pronto, vambora. Cuidado com os snipers. Ready, tem que tomar cuidado aqui que tem snipers lá em cima. Come on. It's about time. Uh -huh. E antes de avançarmos, vamos precisar nos livrar dos snipers. O nosso está um, dois, três, quatro. <risos> e liga aí que estão vindo mais. way toma. Que no way, o quê? <risos> tá vendo, nem os comandos acreditam nessa jogada. Nem os próprios. Vambora, vambora, bolha verde. Uh -huh. Good. Mais um bônus. Muita Good. gente esquece, mas o boi na verde pode sair pela janela. Sim. Yes. Muito bem, reunido geral agora. Sim. Yeah. Done. Done. Here Aqui estamos Team. Aqui estamos. E agora vamos entrar aqui para recolher todas as balas de sniper. Yeah. E principalmente os bônus. Leave it to me. Aha. Uh -huh. Good. Ah! All right. correct the i like it heal e mais um bonus Parece um bando de maluco deixando todo mundo sem roupa por aí. Yeah. Beleza, vai na verde. Good. Sniper? Yes. Muito bem, esse foi o último sniper. Agora, catar a munição. Okay. Me? O, o rifle comum já tem bastante balas. Agora, foca agora é nas balas de sniper. Hum. Ha -ha. Pronto. All right. All right. Tem um maluco lá em cima. Vamos resolver isso da maneira mais simples que me ocorre. Lá vai bomba. I like it. Pum. Pronto. Yeah. Me? All right. E agora subindo com o Sniper, o doutor vai junto pro Via das Duvidas. Right away. No problem, sir. Ih, acordou geral. Yes? Hmm... <risos> o outro Sniper que tava aqui desintegrou. Tell me. Fiz. <risos> Ratos malditos fazem muito barulho. Let's go. I can't on my own. Be careful. Calma aí, que tem um bônus aqui. E agora vai um segredo que pouca gente sabe. O franco atirador pode se disparar pela janela. Observe. All right. I like it. Pronto. Come on. Uh -huh. Be I see. All right. It's all mine. Phew! We are ready, sir. E agora, preparar o terreno para receber o tirado. Vamos lá. Mas I... Os Gurkhas entram aqui. É sobre o Me? O meu plano é o seguinte: o, os gucas ficam no andar de baixo e o sniper em cima. We are ready. Yeah. Yeah. Haha. Yeah. Mm -hmm. oh, <laughs> Um dos pontos fortes de comandos é que você pode jogar Sim. com a sua estratégia. Você pode superar a missão com várias estratégias diferentes. É um dos pontos mais fortes do jogo. Tell me. We are ready. Yes, yes, sahib. We are ready. Yeah. It's about time. Opa, pera aí que eu fui e não peguei as balas? I like this. Yes, Sahib. E eu vou precisar de um burca para usar o rádio. Não deixe nada para a última hora. Posicione tudo primeiro. Porque assim que acender o rádio, o tirano virá. Sem tempo para planejar qualquer coisa. Estou pronto. E o Agreed. último bônus. Sahib. Huh? Ok. Tell me. Opa, calma lá que ficou um cadáver para trás. Esconda todos os corpos, incluindo os Snipers. There? Qualquer coisa errada e não dará certo. Aham. Uh -huh. I'm ready. É muito importante, salva antes de chamar o Rhys. Já vi gente tendo que voltar a missão toda por causa disso. Yes sir. E o ngue e o, não consigo mandar, nem sair nele. Eu matei metade um povo na base do fórum, não foi um tido. He's on his way. <risos> We are ready. Vai, vai, vai, vai. We can do that. All right. Esconde aí. It's all mine. Colocando as armadilhas. Ready, sir. Me? Okie dokie. Armadilha é essa que o condutor roubou do Né? Yes. Opa. Olha só quanta gente, mano. Quem a gente precisa eliminar está dentro desse carro. Mas o pior de tudo são esses seis últimos, são dois snipers e quatro lançadores de granada. Calma. Calma. Dispare! Fogo neles! O segredo é eliminá-los primeiro. A partir daí... Huh? Vai lá, boa naveg. Diva te mais do que é capaz. Aha. Vamos lá, uh -huh. vamos lá. Aha. Oi, sai daí, sai daí. Ready, sir. Ah. Me? Yeah. Me? Ok. Ah, miserável! Toma! Yeah. Entendeu o plano? trair os inimigos aqui para baixo, Moi. onde os aliados já estão preparados e prontos para atirar. Bom. Me? I like this. Sim, yes, sahib? Sim? Yes. Hmm. Opa, tá vindo mais, tá vindo mais! Ok. Venham, venham, venham, venham! Isso! Yes. Opa! Ah. Hmm. Ficar de olho, que de vez em quando entra mais gente aqui. All right.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 Yeah. Ah! This is mine. N yes, yes. Yes. yes. Comandos é uma série recorrente aqui do canal. Oh. Se você quiser ver outros vídeos de comandos, I'm ready. é só clicar aqui no card, onde estarão as playlists. Moin. No. Good. Yes, Sahib. Huh? Yes, Sahib. Yes. Yeah. Yes. Whoa! I like this. Huh? Me? ó, yeah, yes, but, good, ah. yeah, pronto, via Me? livre. Vamos embora daqui. Right away. Todos a bordo.